Qual de diferença entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas Qual de diferença entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas Aqui o Mário Covas já morreu, Ana Maria Braga tá morrendo E eu também um dia vou morrer, chique, que o cu, cancelo o cu Maria Prá e Mário Covas. Qual a semelhança entre eu, Ana Maria Prá e Mário Covas? Perdemos a vontade de cagar. Perdemos a vontade de cagar. Perdemos a vontade de cagar. E aquela bolsinha de plástico. Por quê? Que se no cu, que no cu no cu, no cu Pra e Mário Covas? Qual a diferença entre eu, Ana Maria Braga e Mário Covas? É que o Mário Covas já morreu. Ana Maria Braga tá chorando. E eu tô com vontade de cantar. O quê? Descendo é o cu, cadendo é o cu. Descendo é o cu.